Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo utilizamos essa função, e é uma função bem não linear, digamos assim. E ela foi vista como uma transformação que leva cada ponto (x, y) no espaço para o ponto (x mais seno de y, y mais seno de x). E no gráfico foi feita a aproximação em um ponto específico. Vamos deixar por escrito esse ponto: 2 negativo e 1. Um. É importante ter ele registrado. Foi adicionada também uma série de linhas de grade ao redor, para mostrar em detalhes o que a transformação faz em pontos que são vizinhos do ponto. E por esse lado, o quadrado mostra a versão aproximada da função. E foi visto que a função, que aparenta ser bem complicada, quando aproximada, ela parece uma função linear, localmente linear. E o que eu vou mostrar neste vídeo é a matriz que te diz a função linear disso. E ela vai ser um tipo de matriz 2x2. Temos aqui a nossa matriz. E é Agora, volte um pouco atrás e pense no nosso esquema original, antes da transformação, e pense agora num passo minúsculo para a direita. Depois, pensamos que esse passo minúsculo para a direita é um pequeno parcial x, um pequeno passo na direção x, que quando transformado será um passo minúsculo no espaço de saída. Agora veja o que este passo minúsculo se tornou. Não é mais puramente na direção x. Tem agora um componente para a direita, mas também um para baixo. E para representar isso de um bom jeito, o que vamos fazer aqui é, ao invés de escrever toda a função como um valor vetorial de saída, usamos duas funções de valor escalar para fazer essa representação. Então eu vou escrever como as funções de valor escalar f1 de y. então eu vou dar o um nome para x mais seno de y, e f2 de y. Tudo que eu fiz aqui é dar o um nome para funções que já foram escritas. E quando se olha no vetor, a consequência de ter dado um passo minúsculo d passo para o x no espaço de entrada, conseguimos notar que isso corresponde com dois movimentos d no espaço de saída. E o componente x desse movimento, se desenhar isso fora e disser: "Qual é o componente x de tal movimento?". Vamos pensar nisso como uma pequena mudança parcial no f1, o componente x de nossa saída. E ao fazer a divisão, ao pegar a parcial f1 dividida pelo tamanho dessa pequena mudança, ela escala para o vetor de tamanho normal. Não como um pequeno empurrão, mas algo mais constante, que não encolhe quando dermos mais e mais um, E, de forma parecida, a mudança na direção y, o componente vertical desse passo, também foi causado pelo dx, aquele passo inicial para a direita. Assim, vai ser uma mudança parcial minúscula no f2, o componente y de saída. Desse jeito, olhamos para o espaço de saída que foi gerado pela mudança parcial na direção x. E novamente, é legal pensar nisso como se fosse uma divisão por uma quantia minúscula. Essa parcial f2 é realmente um pequeno empurrão. Mas ao fazer a divisão pelo tamanho do empurrão minúsculo que gerou isso, conseguimos, basicamente basicamente, um número, algo que não encolhe se considerar versões mais aproximadas. E isso é o que acontece se der um pequeno passo na direção x. Mas outra coisa que você pode considerar é um pequeno passo na direção y, porque pode surgir a pergunta, se der um passo pequeno numa unidade que vai para cima, o que se torna depois da transformação? E a resposta aqui é que, bom, parece que esse vetor ainda tem um componente para cima, mas também um componente para a direita. E agora, vamos escrever os componentes da segunda coluna da matriz, porque, como sabemos, se você representa a transformação linear com uma matriz, a primeira coluna diz onde o primeiro vetor base vai. E a segunda coluna, como o primeiro, mostra onde o segundo vetor base vai. Se isso parece estranho, é legal voltar e dar uma olhadinha no vídeo de revisão, ou talvez ver um pouco sobre o conteúdo que nós temos sobre a álgebra linear. Mas, pois bem, para conseguir as coordenadas aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos ver primeiro de tudo a mudança na direção x aqui, o componente x desse vetor empurrado. E isso vai ser dado como uma mudança parcial no F1, no componente x da saída. Aqui estamos olhando na saída base temos F1 e F2. E isso traz a questão de qual mudança foi essa, que foi gerada por uma pequena alteração na direção Y. Então, a direção em F1 causada por um pequeno passo na direção Y dividido pelo tamanho desse pequeno passo. E depois, o componente Y de nossa saída. O componente Y do passo na saída base, que foi causado por um pequeno passo na direção de cima, no espaço de entrada. E bem, essa é a mudança no F2. O segundo componente da nossa saída, causado por dy. E claro, isso tudo é bem específico ao ponto que registramos na direita. Iniciamos no ponto -2 e 1. Cada uma dessas derivadas parciais nos diz: calcula isso no ponto 2 negativo e 1. E ao calcular cada uma no ponto 2 negativo e 1, você vai conseguir algum número. E isso vai te dar uma matriz 2x2 bem concreta, que vai representar a transformação linear que essa caixinha parece quando aproximada. E essa matriz aqui, que está cheia de derivadas parciais, tem um nome bem especial. Ela é chamada de Jacobiano, ou Matriz Jacobiana. Você provavelmente já tinha adivinhado isso. E um jeito de pensar sobre isso é que ela carrega todas as informações de diferencial parcial. e Leve em conta Ambos desses componentes de saída, ambas possíveis saídas, e dá para você uma grade do que todas as derivadas parciais são. Porém, eu espero que você veja além de somente um jeito de guardar o que as derivadas parciais são. Tem uma razão de organizar elas desse jeito. E isso cai na ideia de linearidade local. E se você entende que a matriz jacobiana é fundamentalmente suposta para representar que uma transformação parece quando você aproxima em um ponto em específico, tudo começa a se juntar. E no próximo vídeo vamos calcular e mostrar para você como é esse processo e como o resultado bate com a imagem que você vê. E é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima.